Como é que é, pessoas do YouTube? Ora isto está a arrebentar em material para jacaré. Mas pronto, pronto, pronto. Antes de irmos para o material do jacaré, tenho uma coisa para vos mostrar. Lembro-se aquele apoio que eu disse que ninguém arranjava, que eu não conseguia arranjar. Pois é, jacaré. Isto não é para jacaré. Isto é para o Acaba tudo. Rima tudo em jacaré, jacaré, vté, é tudo aí. Bem malta, auto andou na busca, andou na busca, andou na busca e conseguiu, conseguiu achar o apoio que ninguém arranjava para o .gt e não arranjou só o apoio, arranjou o apoio e as juntas de escape, o kit completo com todas as juntas de escape para o .gt E dei aqui os preços e as referências, lembrando eu na descrição vou deixar a referência vocês copiam e colam no site da Autoparts e finalmente já temos quem arranja este apoio. Agora, se ele é barato, não, não é, este apoio custa 71 euros mas do ser caro ou não haver, epa, é preferível haver e temos uma opção do que nem sequer haver a gente andar com o motor ali todo manco com o apoio estragado. E o kit juntas é e 37,33€. Portanto, malta, se precisarem deste item, já sabem, destes dois, já sabem que Auto Parts Logística vende e é só vocês quererem. Agora vamos lá para o material do Jacré. Já temos aqui uma embreagem. Valeu! Olha aqui, valeu! Valeu! peças desbrazuca! Temos aqui uma embreagem, valeu! De substituição foi uma das coisas que o nosso amigo Rosa também me tinha dito é pá a embreagem está um bocadinho para registar daqui tá ali então já está aqui um kit de embreagem Valeu e o kit de embreagem custou 211 euros e nove cêntimos lembrando na descrição eu deixo o código vocês copiam e colam no site da Auto Parts. para acompanhar o kit de embreagem o que é que a gente pediu o respectivo cabo da embreagem é da TRW Pá, pronto, aquele cabo que está lá tem uma porrada de anos e antes que ele parte, quer é dizer, pois tínhamos a embreagem nova e partiu o cabo, e não entrava dessa na mesma maneira. Então olha, vai cabo, vai embreagem, vai tudo. Também o cabo nem é assim tão caro, custa 13 euros e 40 cêntimos, e temos a embreagem e o cabo. Já estamos descansados. Vocês também estão a ver aqui mais um cabo e cabe este? É o cabo do acelerador, porquê? Porque o cabo de acelerador que o meu jicaré também tem está em tais, cheio de cão e pulgas. Está-se, digamos, a desfazer. A desfazer. Então, o amigo Rosa mais uma vez me aconselhou. Puto, já que vamos fazer uma coisa, fazemos uma coisa em condições e aconselhou-me também a pedir o cabo de acelerador eu acho que eu não me enganei se eu me enganei depois vou ter que devolver também não há stress nenhum mas eu acho que não me enganei este cabo custou 16 euros e 54 cêntimos agora vamos aqui para esta caixa que é o que é uma das coisas mais importantes que aquele carro tem que levar que é a nossa amiga distribuição né temos aqui a correia de distribuição que vamos ter que mudar no carro e temos aqui também o quê? A bomba da alga porque não vamos mudar a distribuição e deixar a bomba d'água para outra altura vamos mudar tudo ao mesmo tempo temos aqui também a bomba d'água e esta bomba d'água foi boa da cara malta ela nunca tinha visto uma bomba d'água de, de um jacaré acho que também não me enganei que eu também nunca tinha visto e estou a ver pela primeira vez desmontada portanto eu acho que não me enganei temos aqui também a bomba d'água e para que vocês não se vão embora sem saber o preço ora, a correia e a bomba d'água foi 52,83 euros este Titan já não é assim tão barato mas faz sem dúvida toda a diferença e vamos ter que mudar vamos ter que mudar agora malta creio ter reunidas, uh, ah, o total, o total deste pack que eu vos mostrei, sem contar com o material do Punto GT, foi 293€. Já tínhamos tido 100 e tal de uma encomenda, 200 e tal de outra, agora mais euros desta, e creio termos reunidas as condições para deixar o G40 no rosa, para ele começar a tratar do menino. Lembrando, o Punto GT é um conteúdo... Modificação, vamos dar cabalagem. O G40 é um conteúdo de recuperação e restauro. E para ficar ali aquele original, recuperadinho, é para a página de puxar ou coisa, estão, estão, estão perceber Não vai ser um G40 do aço, vai ser um G40 volta à sua juventude, ok, malta? Fiquem bem. Lembrando, este material todo é todo material auto-parts. Eu vou deixar na descrição o, a referência de cada produto. Vocês copiam e colam e mandam vir material para o vosso jacaré, se tiverem jacarés, se não tiverem, aconselho também a consultarem o site da Autopartes para outros carros, que o que é nacional é bom, e eles apoiam bastante o meu canal, como tal eu tenho que os recomendar a vocês, apoiar empresas que nos apoiam, apoiar empresas portuguesas, e o que é nacional é bom, malta, fiquem bem, um grande abraço, e o okay, que um grande gás. <risos>